Oi família, mais uma vez eu estou aqui pelo canal do YouTube para convidar a turma que tem interesse em ir para praia. Muita gente aqui de Campo Grande ou do interior do estado, no Mato Grosso do Sul, tem interesse de ir para praia, não sabe como, quando. Se programa, janeiro de 2017, mês de férias, férias, janeiro de 2017, vamos para as praias de Santa Catarina. Vamos para Camboriú, Bombinhas, Beto Carreiro, Mariscal... É, do dia 21 ao dia 27 de janeiro, de 21 a 27 de janeiro, vai ser transporte terrestre saindo daqui de Campo Grande para as praias de Santa Catarina. Vamos nessa, família! Quem quiser mais informações é só clicar aqui nesse botãozinho que está aí do lado. Você vai ser, vai entrar no site da, da agência Diego Lima Viagens.com e lá tem o um resumo da viagem detalhado, todos os detalhes de forma de pagamento. São parcelas muito pequenas, 140 reais por mês. Quem vai ter 140 reais para pagar por mês uma parcelinha para daqui a pouco, em janeiro, ir para a praia? Vamos para a praia, vamos para o mar, vamos conhecer Santa Catarina, Beto Carreiro, Mariscal, Bombinhas. Vamos com a gente, família. Tamo junto.